Wait. <laughs> Aqui é Isabel Shelby e você está no primeiro episódio do especial de Natal do Papo de Mina, no Vida de Iaú. Gente, muito de vocês devem estar olhando o vídeo pensando: "Mas vocês são cagnomusista, por que vocês comemoram o Natal?" Gente, eu acredito em Jesus. Eu acredito no nascimento dele. Então, eu, Isabel, comemoro. Eu monto a árvore, eu tenho muita alegria no Natal. A minha família me ensinou isso. Então, Natal para mim é uma data de amor, de união, de harmonia de tudo isso pra passar junto com a minha família e se tem uma coisa que eu gosto é montar árvore, escolher decoração, tudo isso e ano passado por conta das condições financeiras né, eu tava grávida também e aí em outubro eu tive a minha filha então antes do natal a gente nem teve, nem tempo pra isso na verdade então a gente veio e pegou essa árvore aqui né, que é pequenininha, tem poucas coisinhas e agora essa árvore vai ficar na frente da nossa casa Agora é, eu já comprei uma maior Que aí eu vou mostrar pra vocês Tudo que eu comprei, eu gravei Como eu coloquei lá no meu Instagram Eu coloquei as enquetes, né? Pra vocês voltarem, se vocês queriam Que eu fizesse esse tipo de vídeo E muita gente contou que sim Então por isso eu vim trazer isso Eu vou trazer E se render bem, eu trago os outros episódios De qualquer jeito eu vou ter que trazer, né? Porque eu já comecei, então eu vou ter que terminar Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com quem você sabe que gosta de Natal, com seus amigos, com a sua família, principalmente com a família. E é isso. Bora pro vídeo. Por favor, água, Se hidratem, Não vou mostrar a marca. Se eu não falo pra tomar, não toma, viu? Essa é essa mediação do louco. Para de falar isso. As pessoas é. vão achar que é verdade. Nossa, é verdade. Gente, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sou de Guarulhos, então eu fui no centro de Guarulhos, andar atrás das coisas e tal, é... eu não vou ficar falando a loja, o nome de cada loja, eu vou deixar o nome das duas lojas onde eu achei as coisas mais baratas, eu vou deixar aí na descrição o nome, tá? Essa daqui, gente, não dá nem pra borrar, porque todo mundo conhece acho. tem em São Paulo inteiro, né? E foi aqui que eu comprei as coisas, mas tem uma outra lojinha que também tá com os preços bem legais, e eu vou deixar o um nome aí pra quem mora em Guarulhos e quiser Não sei se elas têm filial e tal Mas a Armarinhos também tá legal nos preços, viu? Então, gente, eu vou começar mostrando aqui pra vocês a árvore Que eu não vou abrir pra mostrar agora Porque eu vou gravar um outro vídeo montando a árvore E eu vou postar, né, quando estiver pronto Eu posto aí E aí eu deixo o card aqui pra quem tá assistindo depois Essa árvore, o que acontece? Eu queria comprar uma de 1,80m Eu queria bem grande só que tava caro, entendeu, gente? Porque minha condição financeira tá muito legal. Então eu peguei essa de 1,5m. Vocês estavam se mostrando inteira aí na câmera? Mas ela é 1,5m, gente. É... O modelo dela, pra quem quiser saber, é Porto Belo. Ela tem 1,80m, ela tá desmontada aqui dentro, tá, gente? Dá pra montar ela tal. Tá? A gente viu lá no, no armariz. Eu paguei nela... R$ 9,17. Então, gente, a árvore foi 95,90. Falei. Você, não, você falou R$95,00. Mas o que acontece? Tinha mais barata, só que era muito magra, gente. Tipo, eu ia precisar comprar muito festão pra rechear ela. Então, essa aqui já era bem cheiona. Então a gente decidiu pegar esta, tá? Quando a gente for montar, vocês veem certinho. Então, gente, a cor que eu escolhi... Pro, pra colocar na árvore, foi vermelho e prata. Então eu vou mostrar pra vocês as bolinhas aqui e vou falando o preço, tá? Aqui foi o mais econômico da minha vida. Gente, sério, foi muito barato. R$8,90. Não, R$8,99. R$9,00. Em 12 bolinhas. E elas são médias, ó. Tá vendo? Das vermelhas. Muito lindas. Muito lindas. Eu amei. De verdade. Eu só vou falar uma coisa pra vocês, quando vocês forem é, comprar essas aqui, na armarinhos principalmente, dá uma olhada, porque geralmente é, algumas vem queimada ou amassada. Dá uma olhadinha certinho, porque às vezes o que é barato pode ser um pouquinho mais caro. Mas essas daqui, ó, todas lindas cintilãs maravilhosas estão aqui, 12 bolinhas, que são médias. Aí eu comprei as pratas, né, que foi a cor que eu disse pra vocês que eu escolhi, e foi R$8,90. Vieram cinco bolas, mas ó, tem cintilante, tem essa mais lisa e tem essa fosca, né? E essas são grandes, né? Então por isso que elas são um pouquinho mais caras, assim, em comparação com aquela lá que eu mostrei. Mais bolinhas vermelhas que eu comprei, médias também. Essa foi 9,50 e vem oito. Por que que ela foi um pouquinho mais cara? Porque tem as cintilantes aqui, não tem só as lisas, tem duas cintilantes aqui, tá? Por isso que elas foram... R$ 9,50, de prata, que é, essa daqui foi R$ 9,90, vem doito também, e vem da fosca, da lisa e da cintilante também. E agora, essas aqui eu achei muito maravilhosas, as pequenininhas da, da vermelha, ó, foram R$ 8,90, e vem 12. 12 bolinhas. E por último essas bolinhas aqui, tá? Tá? Todas as cintilantes, as pratas também Foi R$7,99 12 E aí que pra pendurar Eu também vou colocar é, Esses quatro papai aqui Que tem o vermelho e o prata Que são as cores que eu escolhi E tem um douradinho azul aí Que na hora eu vejo se eu vou querer colocar ou um... não Tô R$11,50 Tá? É, todos eles Vem escrito Merry Christmas a ponteira da árvore eu paguei 2,90. Eu achei ela muito linda Eu queria prata, mas não tinha Então foi essa aqui é, Depois eu vou mostrar pra vocês quando eu for montar a árvore é, Ela tem uma flor no meio né? E aí ela tem um lacinho Tem a estrela E tem uns negocinhos assim pra cima Pra durar também Eu comprei essas duas borboletinhas vermelhas Custou R$2,50 E Pra pendurar também, que vai combinar com a cor das bolinhas, né? Como as bolinhas vermelhas teve mais lisas, eu pensei em pegar alguma coisa mais com glitter. Gente, esse, essa fita aqui eu não comprei lá na Armarinhos, porque não tinha dessa daqui. Eu comprei numa loja aqui perto de casa, uma lojinha assim de bairro mesmo. Eu paguei 5 reais em casa, e aí a gente vai feitar com lacinhos pra colocar na árvore. Esse fita é o bendito do... Como é o nome? Festão. Do festão que a gente comprou pra pôr na árvore, tá? Porque a árvore já é cheia. Então esse aqui a gente vai usar, acho que só embaixo, assim. Se precisar de outro, depois eu vou lá e pego, né? Mas ele custou e R$14,90. Ele não sei o tamanho dele. A minha guirlanda que eu vou pôr na minha porta, tá queridos. Ela custou e 99, ou seja, 13 reais E por último Né? É o último E não menos importante Os LEDs coloridos é, Eu comprei outro Paguei R$20,00 R$19,99 Então, gente É isso, tá? E eu desejo tudo de melhor pra vocês Não tem o que falar Se eu falar pra vocês assim, ó é, Eu vou tá deixando aqui ou aqui, ou aqui na minha cara, não sei, algum lugar aqui, vai estar aparecendo um vídeo que eu gravei é, numa das lojas que eu vou deixar aqui embaixo, porque armarinhos todo mundo sabe qual que é, mas a outra loja eu vou estar deixando o nome aqui embaixo na descrição também, que é pra vocês verem que essa árvore que eu tô mostrando no vídeo, em algum lugar, local aqui, ela tem 2,10 metros e ela estava por R$139,99. Eu só não peguei porque... Por R$139,99 eu comprei muito mais coisa Mas quem tem condição de comprar Essa árvore, eu recomendo Era branca, que eu acho muito linda também E era de 2,10 metros e Então ela ia ficar bem bonita Quem quiser, né Comprar e de Guarulhos Ou quem é de um pouquinho mais longe Mas acha que compensa também Eu creio que compensa porque, A não ser que você mora perto da 25, né Aí compensa não sei na 25 mas é isso, tá, gente? O próximo episódio, eu não sei ainda do que vai ser, pode ser é, eu já decorando ou eu vindo falar alguma coisa sobre o Natal, mas é, eu espero que vocês curtam bastante, compartilhe, se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de vídeo sobre candomblé também, porque o nosso canal é principalmente para isso. Tá? O Papo de Mina foi um quadro que eu criei pra, de uma maneira pras mulheres. Trazer é, papo de canoblé pras mulheres. Coisas mais assim, pra gente se sentir mais à vontade, né? Só que Natal pra mim é uma data muito, muito, muito especial. Então eu preciso trazer pra vocês também, compartilhar isso com vocês também. E eu espero que vocês estejam gostando, porque isso é pra todo mundo. Então... Não tem muito o que falar, né? obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e com os orixás. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau.